Cinco sinais que provam que Uber não é pra você. Um. Quatro horas da manhã? Não, peraí, mais cinco minutinhos. Uma hora da tarde... dá miséria, deixa eu ir trabalhar. Dois. Agora vamos lá, acabei de me arrumar, vamos trabalhar que o dia vai ser bom demais. Vou ligar meu aplicativo aqui. Uhul! Agora vai tocar que nem água, cara, você vai ver. Meu, vai tocar que sai do carteiro, tá com aquela pressa pra entregar a última encomenda do dia, meu, vai tocar um atrás do outro. Ah, tenho certeza. Ai, meu pai do céu, cadê esse aplicativo que não toca? Ai, já passou cinco minutos e nada de tocar. Cadê esses clientes? Ai, dez minutos, não tô... Ah, quer saber? Eu vou ficar nada. Eu vou é pra casa, filho. Eu acho que eu vou ficar aqui esperando? Mané, vou, vou voltar pra casa. Três. O quê? A Uber acabou de aprovar meu cadastro? <risos> agora sim, cara. Eu vou ligar esse aplicativo agora. Não, primeiro eu vou ligar pra minha mãe. Mãe, a Uber acabou de me aprovar. <risos> mãe, você tem ideia? Eu vou ficar rico. Quatro. Caramba, não tá tocando, o que, que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? Pera aí, eu lembro que teve um amigo meu, que ele disse que tinha um esquema lá no aeroporto Pera aí, eu vou ligar pra ele Pera aí João? Ô João, beleza? Beleza? Rapaz, eu vou falar pra você, eu abri esse aplicativo aqui não tá tocando, cara. Você tinha falado que tinha uns esquemas lá no aeroporto, lá, como é que se faz lá? Um tal de Gasparzinho, pra você furar a fila, passa esses macetes pra mim aí, cara. Eu tô precisando levantar uma grana e tá difícil aqui. 5. Boa tarde, moço. Boa tarde. Que Deus pai todo poderoso. Primeiro cliente do dia logo aparece uma coisa dessa. <risos> Oi, moço, falar alguma coisa? Nossa, moço do céu, como tá quente. Tem que você ligar o ar condicionado aí? Poxa, eu vou ficar te devendo, viu? O carro acabou quebrando o ar condicionado. E ó, que ele é modelo novo, viu? Não sei o que aconteceu. Preciso levar lá na concessionária. Uhum. Moça, tem alguma bala aqui? Não tô vendo nada nesse carro. Carro simples. Não tem nada aqui nesse carro, não. Uma água, uma bala. Olha, moça, a bala eu vou ficar devendo. Mas água eu peguei do radiador logo cedo aqui, ó. Se você quiser, deixa eu encher aqui o copinho. Aqui, moça. Pode pegar aí, minha filha. E aí, gostou do conteúdo? <risos> Eu tenho certeza que um desses cinco erros você acabou cometendo quando começou a trabalhar com os aplicativos, certo? Eu acho que principalmente aquele que fala de ser rico. Acertei? Não? Tá, ah, se acertou, tudo bem ou não, tanto faz. Bom, se você cometeu um desses cinco erros, a Uber não é pra você. Ou é? Sei lá, você que escolhe. <risos> Bom, se você curtiu esse vídeo, já senta dentro no botão de like. Se não gostou também, pode dar o dislike. Isso me ajuda a saber se esse tipo de conteúdo te agrada. E compartilha com todos os seus amigos, que isso me ajuda a continuar também trazendo mais conteúdo para vocês. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus. Até a próxima. Falou, tchau!